apaixonado com isso, adoro treinar, gosto de treinar. Então, assim, gosto da prova, mas eu acho que eu gosto mais de treinar do que efetivamente ah, fazer é. as provas. Não é doloroso para mim treinar, né? Eu, go eu gosto desse, desse isso, processo. Isso né? vem muito porque você tem muita consciência sobre o que está que acontecendo e por que, que você está fazendo cada coisa, né? Aí cabe a importância de a gente ter consciência do que a gente está realizando. Eu acho que esse é um aspecto importante. Quer dizer, você olhar, ó, né, quando você também começa a treinar...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 de treinamento. Quando você começa a entender que cada treino né, tem, o tem, a, tem o seu propósito, né, qual que é a, a, a importância disso para fisiologia, para adaptação, né, a importância de se descansar, né. então hoje eu sou um cara tranquilo, assim, eu descanso sem aquele sentimento, olha cara, eu tô perdendo, tô, perdendo tô perdendo treino, eu tô perdendo um pouquinho de aptidão cardiorrespiratória, você sabe, ali, o que eu tô perdendo aqui agora vai significar um ganho fisiológico muito grande lá na frente.